olá tudo certo pessoal bem vindo ao meu canal canal do investidor eu vou fazer um vídeo agora uh, mostrando algo que apareceu pra mim na minha tela né uh, que é uma venda de um apartamento uma venda de uma casa no valor de 400 mil reais e aí eu fiquei pensando muitas pessoas que moram de aluguel muitas vezes têm esse pensamento de juntar o seu dinheiro e fazer o dinheiro até fazer um financiamento para a compra da sua casa própria Pessoal, eu mesmo não compraria, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui uh, algo que é assustador. Veja bem, me apareceu na tela esses dias uh, um apartamento, 400 mil reais, vamos se dizer, e uma casa, 400 mil reais. Porém, eu comecei a fazer os cálculos e este valor, ele está sendo alugado, se eu fosse alugar em vez de comprar, tá? o apartamento está sendo alugado por 1.800 reais. E a casa está sendo alugada por R$ reais. porém pessoal, se nós fizermos um investimento no MXRF11, que é um fundo de papel, veja bem, um investimento a partir de R$ 10,00, que é o valor da cota que ele está cobrando, tá? um valor de R$ 10 reais. Se nós fizermos um investimento, olha quanto ele paga mensalmente uh, de dividendo. Ele está pagando 1,02%. Se eu pegar os mesmos quatro, uh, os mesmos 400 mil reais e investir neste fundo, pessoal, sabe quanto vai dar de retorno esse valor? Ele vai me dar de retorno R$4.080, ou seja com o retorno dos dividendos mensalmente deste fundo MXRF11, eu pagaria os R$ 1.800 de aluguel do apartamento e ainda me sobraria dinheiro para fazer novos investimentos. Então, isso é para trazer uma reflexão para a pessoa que está querendo comprar sua casa, tem o seu dinheiro, está buscando comprar um apartamento. Pessoal, avalia bem, porque dependendo do investimento que você faz, você tem um retorno muito maior. Veja bem, uh, três vezes, três vezes mais o retorno do que se você uh, comprasse né, esse apartamento sem dizer que você tem toda aquela situação de IPTU manutenção, né? E, e no fundo imobiliário, não o fundo imobiliário, você não paga nem imposto de renda, não precisa fazer declaração de imposto de renda. Já no imóvel, você tem aquela situação, né? Como eu mesmo falei, IPTU manutenção do imóvel tem que manter o imóvel. Se um dia você né, for querer vender o imóvel e tiver uma certa urgência, muitas vezes a pessoa não consegue vender de uma hora para outra, de imediato. Diferentemente do fundo. O fundo, você vende os seus fundos, a, a, a, após o segundo dia útil, você já resgata todo o seu valor ou o valor que você deseja resgatar. Não precisa vender todo o valor. Tipo, ah, eu tenho 400 mil investido, eu preciso de 50 mil reais. Você vai lá e, e vende é, cotas equivalente a 50 mil reais. Então você também, além da vantagem de que você também automaticamente tem o dinheiro disponível para você a qualquer momento, diferente do imóvel. Então eu quero trazer essa, essa, essa avaliação né, para você que está guardando dinheiro, está pensando em entrar em um financiamento, se você ainda não comprar a vista, entrar em um financiamento, aí o valor só vai aumentar porque você vai ter mais a taxa de juro do financiamento do seu imóvel. Tá? Então eu trago para vocês aqui o um fundo MXRF11, o valor de uma cota. Então com R$10,00 você já pode investir neste fundo e ele vai te pagar uma taxa de 1,2% ao mês. Claro que cada mês ele valia, mas ele é um fundo que ele paga bons dividendos de forma mensal. E este fundo ele tem um valor patrimonial de 2,3 bilhões. Tá? Então ele teve uma rentabilidade positiva ó, de 1,52%. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido e, e, e invista nesse fundo. Inicia, inicia os investimentos no mercado uh, da Bolsa, de ações, fundos imobiliários, que é top. Você não vai se arrepender, você vai ter bons resultados. E a partir de agora, se você que estava uh, preocupado, morar de aluguel, pensando em ter sua casa própria... Avalia bem esse vídeo né? e dá uma avaliada e inicie os seus investimentos através daqui. Dos fundos imobiliários você não vai se arrepender. A gente tem outros fundos, mas mais à frente eu vou mostrar outros fundos para vocês. Se você gostou, curte aí, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!